Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Não estranho, não assusta ficar essa toca ridícula que você tá vendo aí. <risos> Olha só, eu vim fazer esse vídeo aqui para você, porque tem gente perguntando isso: Como que eu faço para me vender o meu desenhos? Aí, como que eu faço? Pessoas perguntam direto para mim no meu, no meu lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal, é, pesquisa aí desenhos de retrato em São Paulo no Google aí, que você vai me encontrar. Eu tô achando que está lugar para ficar, aqui eu só ligo a câmera antes de arrumar o lugar. Eu vou arrumar um lugar bem legal aqui. Eu vou ficar aqui, tô numa pracinha. Bem legal. Eu tô usando essa toca porque eu tô com a sinusite aqui minha atacada, não sei se tá dando para ver direito aí essa cara ridícula. Mas enfim. O importante é a sacada que eu vou dar para você aqui. Olha só, você que quer vender, de repente você é desenhista, você trabalha com, for no meu caso, né, que eu trabalho com encomendas de retrato. Eu pego a foto das pessoas e desenho elas, tá bom? O que acontece? Para você é vender, você precisa você e qualquer qualquer qualquer produto, né, ou serviço para você vender, você precisa primeiro é, conhecer é, no, aqui no, no, no marketing, geralmente a gente chama de persona, né? Que é a pessoa que pode ser um futuro cliente seu. Tá? você precisa primeiro conhecer essa pessoa. Tá? Essa pessoa ela pode estar em qualquer lugar. De repente pode ser um vizinho seu, pode ser é, um amigo. Essa pessoa ela pode estar em, em qualquer lugar, a diferença é que você não sabe. Você não sabe onde está essa pessoa, mas é por isso que tem a internet, né, graças a Deus tem, existe a internet que facilita pra gente é, muita coisa, eu vou estar tá falando para você mais adiante. Beleza, mas, mas como será o público de pessoas que trabalham com desenhos, mas quem será a pessoa que vai comprar de mim Zainz? Beleza, existe a, é o, o primeiro público, que é o público que pode comprar de você agora, ou pode comprar daqui a um ano, daqui dois anos, uma pessoa que não tem muita pressa, não tem muita emergência, né? Não tem dizer assim, muitas dores, né? Vamos dizer assim, no marketing chamamos de dores. A pessoa que tem uma, uma urgência, né? E existe aquela que realmente precisa de comprar de você para ontem. Uma pessoa que precisa urgente. É, que eu até fiz um vídeo aí falando de uma pessoa que do Líbano, né, Uma pessoa do Líbano, fiz até um vídeo lá no canal que estava aqui para São Paulo, tá? E precisou de comprar de mil gente tive que fazer o desenho de um dia para o outro, né? Fiquei a noite acordado para fazer esse desenho, tá? Mas eu vou falar para você aqui como é qual seria esses perfis mais urgentes. Nesse caso, dessa mulher que eu dei como exemplo, dessa pessoa que eu dei como exemplo, que é do Líbano, foi essa pessoa perdeu um, uma pessoa morreu, uma pessoa muito importante lá da família dela morreu. E ela precisava de, de fazer esse quadro e tal. Eu explicou lá né, os mil motivos lá que precisava de fazer esse quadro. Então, isso é um tipo de perfil é, de persona, vamos dizer assim, é mais urgente, né? Tem esse de, de, de desenhar um adquirido, porque tem uma data tal que vai ter que fazer uma, uma celebrar alguma coisa. Então, tem uma data ali, tá? Então, essa pessoa precisa de um desenho para tal dia, né? Isso encaixa também. É, dia dos namorados, é dia das mães, deixa eu ver essas datas que são bem urgentes ali, é, se você estiver no período, né, pessoas também que vai completar ano, de repente a pessoa vai completar ano daqui um mês ou daqui uma semana, ou a pessoa vai se casar, né, pessoas que estão noivo, noiva, né, vai se casar daqui um mês, daqui dois meses, todos esses que eu tô falando aqui são, são é, públicos urgentes, mas urgente, cara, não sei nem como é que tá minha cara aqui, deixa eu ver como é que tá minha cara, meu Deus, você, você, você, você, você tá me vendo aí, Tá, então esses são os perfis Ai meu Deus, acho que tá bom aqui Então esses são os perfis Urgentes né? As persona, né? urgente tá? Essas pessoas precisam urgente De um desenhista né? Tem outros motivos também, além de, de Querido, deixa eu ver o que mais é, Festa de debutantes é, Tem vários outros é, Algum outro tipo de eventos Opa, Outro também, eventos Boa, eventos, pessoas que trabalham com eventos geralmente contratam desenhistas. Até no vídeo passado, não sei se você assistiu, falei da pessoa que entrou em contato comigo para poder é, trabalhar com eventos, né? É, eventos geralmente são as noites, né? Depois das 10 horas ou 9 horas da noite. Você, se você tiver um, um desenhista que consegue fazer aquele desenho rápido, né? Porque desenho realista né? tem pessoas que só fazem aquele desenho bem pesado, aquele desenho com muito detalhe, né? E tem aquele desenho que porque ele tem mais ele domina mais uma, algo mais rápido. Tá? Então esse tipo de, de desenhista que consegue desenhar rápido, quase foi meu irmão que faz isso, ele desenha muito rápido. Então você consegue fazer aí, sei lá, 20 desenhos em uma noite, 30 desenhos em uma noite, né? Aqueles desenhos mais. Pode ser caricatura, tá? Ou um desenho mais traços. Né? Geralmente quem tem essa habilidade costuma a fazer desenhos aí em eventos, também então, é uma dor também, é um, é um cliente urgente que ele trabalha com evento ele precisa de, de um desenhista que vai fazer ali, sei lá, o evento que vai começar segunda-feira, você precisa, né, é uma urgência, então esses são os tipos de públicos, de persona que é, precisa de um desenhista Urgente. Então eu já falei pra vocês, já tem uma sacada aí de várias coisas que você pode fazer aí. Beleza, mas como que eu posso encontrar? Né? Como que eu vou encontrar essa pessoa? Como eu vou saber aonde essa pessoa está? Né? Aí é onde entra a, o Facebook. né? Isso aqui mesmo o Instagram. Tá? É onde entra aí o anúncio. Anúncio pago. Beleza? Você onde você vai. É, claro você precisa entender um pouquinho de anúncio. Né? Mas é muito fácil. Você precisa ir no... no, no no YouTube aí como como impulsionar um anúncio no Facebook como escolher um público tá aí você coloca essas, esses essas, essas esses perfis que eu falei aqui é, eventos casamento tá eu até fiz um anúncio aí não sei se você viu se você me segue aí você viu aí o anúncio onde eu tô segurando uma foto grande de uma noiva então eu peguei bastante encomenda ali de pessoas que eu fiz aquele anúncio eu direcionei para né pra futuros noivos pessoas que vão é, vão se casar né, pessoas que vão participar de algum de algum evento, coisa e tal. Então eu fiz esse esse anúncio aí, beleza? Se você me segue, você curte aí os meus vídeos, o meu, o meu material, você provavelmente viu, apareceu na, na no seu feed aí esse anúncio, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje, para você encontrar o seu público, é muito fácil, é só você impulsionar aí, fazer anúncio no, no, no Facebook, pode ser direcionado para o Instagram ou para o próprio Facebook, ou pode... Usar os dois, tá? Facebook e Instagram. Você pode estar usando aí para você fazer os seus anúncios. Então, isso, essa é uma forma de você é, vender os seus desenhos de uma forma urgente, tá? Outro vídeo eu posso falar de. É, ou nesse vídeo mesmo, tem ainda tem minutos ainda, né? Aqui no, no GTV, acho que até 10 minutos. Tô vendo aqui, tá em 7 minutos. Vou falar rápido aqui do público que você pode atrair sem ser um público urgente. Pode ser aquele que de repente viu lá o seu desenho, né? E achou legal, achou bonito? Quem são essas pessoas? Sei lá, de idade aí de. 25 a 30, 35 anos. Pode ser uma idade legal. É, pessoas que querem dar um presente para sua namorada, ou que querem presentear a, a sua esposa, né? Ou quer desenhar o seu filho. Geralmente as mães desenham muito aí, os seus filhos. É, olha só, tudo isso tem como você fazer no anúncio aí no, no, no Facebook, tá? Pessoas que. Que tem filhos aí de 8 anos, filho de 5 anos, filho de poucos meses. Então tudo isso tem como você fazer aí no, na internet, aí, através do Facebook. É, pessoas vaidosas também, pessoas que né, tem vários perfis de pessoas que têm probabilidade de contratar você. Tá? Pessoas que se amam, pessoas que se gostam, as pessoas que postam hashtag Cheguei, é, sabe? Hashtag família, pessoas que são bem apegadas. A família, a, né, pessoas apaixonadas, hashtag love, né, hashtag meu amor. Então, esse tipo de público aí, você consegue aí é, com encomendas, tá bom? Que são as pessoas aí que tem probabilidade de comprar de você. Espero ter te ajudado, desenhista. Para de desespero, beleza? E vamos vender desenhos, vamos ganhar dinheiro, <risos> beleza? Então, segue nós aí, curte. E tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!